Não sei o que eu tenho que dizer sobre isso. Ele apresentou. Próxima, por favor. Colocou o que ele acabou de colocar, que o desenvolvimento não é só uma uma, uma consideração econômica. Então, eu fui lá procurar no Wikipedia, que é a Bíblia, e né? eu vi que, de fato, tem um, um, o desenvolvimento ele é descrito como. Uma, um processo uh, uh, pelo qual ocorre variação positiva de varia variáveis quantitativas que foram uh, discutidos e várias variáveis qualitativas. E eu acho que o Instituto Serra Pideira talvez se encaixe uh, melhor nessa, nesse aspecto de, de, de variáveis, variáveis uh, qualitativas. O desenvolvimento tem um caráter social e fala no Wikipédia que o processo implica a atuação de certas, certas forças que operam durante um longo, uh, um, um longo período de tempo uh, e representa modificações em determinadas variáveis. Próximo. Por favor. Então, o Instituto, o instituto Serrapideira, eu acho que é ser uma dessas forças, uh, uh, tentando promover a ciência e como um valor social, é um valor civilizatório. Só para apresentar, vou apresentar um pouquinho o Instituto hoje, nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, nós somos grant making, nós vamos dar recursos para os pesquisadores, e nós temos dois objetivos principais, um deles sendo de promover uma ciência de excelência, porque acreditamos que um, o, é fundamental uh, ter uma ciência excelente e fa facilmente uh, uh, um, reconhecível no, no nível internacional, no interna internacional e promover a ciência como um valor uh, uh, civilizatório. Eu acho muito difícil ter um desenvolvimento uh, um, uh, durável quando um, o, o público geral, quando tem uma desconexão entre a máquina de produção de, do, do conhecimento e o público geral, que não é necessariamente cientista, tem que ter um apoio do, do, do, do povo, do do, do, do público, para que essa essa esse desenvolvimento seja realmente durável. Próximo, por favor. Então, só para resumir, Uh, o que o João Fernando já uh, colocou, o Instituto uh, Serrapilheira, aliás, Serra Serrapilheira, uh, se, não sei se todo mundo sabe o que, que é uma Serrapilheira, mas o Serrapilheira é, são as, fol as folhas que você vê quando você entra numa, numa floresta, numa mata atlântica, por exemplo, uh, essa camada de folhas no, no chão que devolve a fertilidade para o solo. Uh, então, a imagem é essa, tentar para é, é, fertilidade ao solo, ao chão, à ciência no Brasil. Foi a iniciativa e é a iniciativa do João e da Branca Moria Salles. É, nós temos um fundo patrimonial de 350 milhões de reais. É, isso é importante porque dá para a gente uma, uma estabilidade, uma perenidade. A gente não vai tocar, é, pelo menos por enquanto, Uh, no fundo, isso quer dizer que nosso orçamento anual é entre 15 e 18 milhões de reais. É um, um orçamento pequeno, nós temos não, temos uma... Eu vejo o, o Serrapilheira como um pequeno experimento uh, para tentar coisas que talvez órgãos uh, governamentais não podem tentar para outras razões. Nós somos... Privados, Então, temos uma, uma liberdade, uma flexibilidade de uso dos recursos, talvez um pouquinho maior, e é, eu acho interessante ver o que, que isso pode é, girar. É, nossa equipe é enxuta, o Conselho Científico já está é, constituído, aliás, é, tem membros eminentes do, do Conselho que estão aqui hoje. É, eles são cientistas extremamente reconhecidos, Uh, eles atuam no Brasil, mas também uh, uma boa parte deles são uh, baseados fora do país. Eu acho que isso também é muito importante. Quer dizer que a avaliação dos projetos e dos grants do Serra Serrapideira vai ser feitas para cientistas que também conhecem os outros âmbitos uh, científicos que, do Brasil. E nós vamos atuar em várias, uh, vários campos, Uh, incluindo a física, a química, ciências da vida, ciências da terra, engenharia e matemática. Próximo. Uh, nossa filosofia ela é resumida extremamente rapidamente nessa nesse slide. Acreditamos que a ciência, como eu falei, uh, uh, mais que um, um, um, um, uma, uma ferramenta de, de, de de crescimento, ele é um vetor uh, social importante, e a gente vê a ciência como um vetor de igualdade social. Eu acho extremamente importante, especialmente num país como o Brasil, a igualdade racial e a igualdade de gênero. A gente vai atuar e prestar muita atenção sobre a inclusão uh, das minorias. Uh, na ciência. Eu acho fundamental que a ciência, que o mundo científico seja representativa uh, da população uh, do país. Uh, do país. Uh, eu coloquei em vermelho porque eu acho que isso é uma ideia uh, absolutamente importante. Uh, um melhor letramento científico do país, do do, do público geral, acho é fundamental para realmente se atendia um desenvolvimento efetivo. Eu não vejo, mesmo se eu acho possível crescer economicamente com um esforço pontual, eu acho que no longo, longo prazo não há exemplos de um país aonde se tem um desenvolvimento muito produtivo, muito efetivo, sem ter um letramento científico no país do nível superior. Então isso eu acho que é uma ideia muito importante para nós. Eu acho que isso é compartilhado por outros. E como que a gente acha que isso passará pelo Instituto Serapideira para duas duas coisas importantes. Uma é a identificação Uh, dos, melhor dos melhores pesquisadores do país. Uh, nós vamos uh, ter uma chamada no segundo semestre de 2017 que vai fazer exatamente isso, tentar procurar... Uh, os melhores pesquisadores do melhores pesquisadores do país e centros de pesquisa de excelência eu acho importante ter uma uma uma uma alguns centros alguns alguns nomes de pesquisadores referentes no país uh, e mais se tem melhor é, é, é, por exemplo o, o, o só para uma uma pequena Parênteses. o João começou uh, com a ideia de criar o Instituto Serra Piedreira quando, uh, quando o Arthur Ávila ganhou a medalha Field uh, uh, em 2014. Ele uh, uh, foi na revista Piauí, que ele fundou, e, e, e falou para os repórteres da, da Piauí, vamos escrever um, um, um artigo sobre o IMPA. E poucos repórteres conheciam o IMPA. Então eu acho difícil. Uh, isso é, é, é um indício que não é tão legal, que o, o, o pessoal cultas que conhecem bem o país não conhecem uma das melhores instituições uh, científicas do país. Seria como se um americano não conhecesse o MIT, ou um francês não conhecesse o, o Instituto Pasteur. Então eu acho que isso é realmente fundamental ter pontos que sejam facilmente Uh, uh, identificados, não só pelos cientistas, mas pela população geral. E, uh, finalmente, a divulgação científica, vou voltar uh, nesse ponto daqui alguns minutos. próxima por favor. Então, como que fertiliza o solo, como o solo científico, como que a serrapilheira uh, pega, como, como que funciona? Uh, são princípios simples. A gente quer dar prioridade, obviamente, aos jovens, jovens pesquisadores. é fundamental e é nossa primeira, primeira chamada vai nesse sentido. O segundo ponto é que a gente acredita é muito importante dando como funciona o financiamento da pesquisa no Brasil é que a gente quer oferecer recursos flexíveis, com poucas regras e de longo prazo. A gente acredita que se você pega um jovem pesquisador que tem ideias fantásticas, que se dá para eles recursos flexíveis ao longo prazo, aí tem um potencial realmente de deslanchar uma coisa muito interessante. Então, isso são uh, duas coisas absolutamente importantes para a gente. E nós temos a liberdade de fazer isso, porque, como falei, uh, nós somos um, um, um, uma associação privada sem fim lucrativo, nós, temos uma, nós não precisamos ter um retorno... Uh, uh, nenhum, e a gente acredita que risco faz parte do jogo. Uh, apoiar ciência de excelência, independente do grau de aplicabilidade, a gente não vê uh, um interesse, pelo, pelo menos por enquanto, em apoiar especificamente uma ciência aplicada ou uh, uh, uh, uh, básica, nós vamos apoiar tudo que a gente acha que nosso conselho científico vai achar excelente. Uh, e é claro que a, a aplicação, a inovação, ela vai se basear sobre a ciência básica. Uma empresa vai buscar a, tecno a melhor tecnologia e não vai fazer um favor uh, o laboratório do lado, porque ele é do lado se a tecnologia dele não é a melhor. Então, a gente tem que realmente produzir uh, uh, um pensamento, o um melhor pensamento, uma ciência de excelência para poder uh, ter uma aplicabilidade que uh, realmente vai dar certo. E apoiar, de novo, a divulgação científica. Próximo, por favor. Então, nossa estratégia, ela é, ela é de novo, simples, nós vamos nós não vamos pulverizar, nós vamos concentrar nossos recursos, que já são não são enormes, mas que são o que são, e nós vamos apoiar um número reduzido de pesquisadores, de cientistas, de excelência, com ideias originais e audaciosas. A gente sabe que isso é um risco, não todas elas vão dar certo. Aliás, se todas elas dão certo, é que realmente a gente nossa seleção não está funcionando bem. Então, procuramos os pesquisadores que vão usar, fazer a boa pergunta, que vão usar, ter um pensamento original, independente do, do, do, do, do, do como eles foram formados, por quem eh, a gente quer realmente uma pessoa que tem que tem uma ideia original e que vai fazer uma proposta, fazer uma pergunta nova dele eh, e que vai topar competir na, no nível internacional. Nós vamos no, do lado dessa dessa dessa grande que isso vai ser nossa nossa, nossa, nossa atuação principal. Nós vamos ter, ter ações mais específicas para promover, como eu falei, a inclusão da minoria, das minorias, eu acho isso absolutamente fundamental no país, a inclusão das mulheres, que já são incluídas na ciência, mas que não chegam nas, na, na, nas posições mais elevadas no sistema acadêmico, então a gente gostaria de entender por que, que não chega até o, o, o, o nível mais elevado, não vejo por que isso não pode acontecer. E nós também queremos prestar atenção sobre uma melhor repartição geográfica da produção científica do país. Todo mundo sabe que, hoje em dia, a produção do país se concentra muito no Rio, no São Paulo e no sul do país. E, de novo, não vejo por que não ter uma produção científica em outras regiões do país. Eu acho que dá para fazer isso, se você começa com ciências teóricas, por exemplo, que não precisa de uma infraestrutura gigantesca, eu acho que dá para fazer coisas muito interessantes. É importante, como o país é tão grande, que a produção seja no, no, no país inteiro. Então, com nossa, nossa o nosso, nosso pequeno instituto, nós vamos tentar estimular isso. Próximo. A divulgação científica, eu mencionei várias vezes, a gente acredita que isso é absolutamente fundamental. Então, a gente vai dar uma um peso é, muito forte é, nisso. E o que, que a gente quer fazer com divulgação científica? Como eu falei, eu acho importantíssimo que a população é, se aproxima dos pesquisadores e dos cientistas. Então a gente quer fazer isso, exatamente isso: aproximar os pesquisadores do público em geral, em geral leigo, é definir o público, nosso público alvo, nosso público alvo acho vai ser jovens brasileiros, brasileiros entre 12 e 25 anos de idade, que vão se engajar academicamente e a gente gostaria que eles se engajassem mais numa carreira científica. É importante, eu conversei com bastantes pessoas, demistificar a figura do pesquisador. Quando eu converso na rua com amigos que não são do, da, da ciência, eu, eu percebi que o cientista, ele, a maior parte das vezes, ele é percebido como um gênio, uma pessoa completamente fora da sociedade, uma pessoa que tem um acesso a uma coisa diferente, um, um ser diferente o Cristo o Redentor, não, não, acho que, acho que é, tem que quebrar um pouco essa, essa ideia, e para isso tem que, tem que dizer simplesmente o que faz um pesquisador, como que ele trabalha, que tipo de, de, de pergunta ele faz todo dia, qual é o dia-dia a -dia dele, como ele consegue descobrir uma coisa qual é a pesquisa que ele faz, serve para quem? Não é sempre para inovar, às vezes é um, é um caminho interno, uma satisfação, todos os nossos pesquisadores sabemos que é é um prazer enorme de fazer, de pesquisar. Então, isso, eu acho que é uma mensagem que é importante passar por, para os jovens, para eles verem ver que o, ser pesquisador é um trabalho diferente, um trabalho que, em vários aspectos, é lindo, porque ele, ele é muito parecido com o, um, o trabalho do artista, um trabalho é, criativo. Você não é pesquisador 9 to seven. você é pesquisador, você é uma identidade. Então, eu acho que essa mensagem... É importante passar. Próxima. Uh, e para acabar com a minha apresentação, uh, eu acho que é importante uh, uh, de mostrar que a ciência ela é, é uma maneira de enxergar o mundo, de um método para entender o mundo melhor. É importante também porque eu percebi isso várias vezes, mas isso não é peculiar, não é específico do Brasil. É a relação, esclarecer a relação entre a ciência, a verdade e a realidade eu acho que a ciência ela, ela dá um pouquinho de medo porque ela se ela se mostra como o, o meio o único a única via para chegar à verdade eu sou cientista eu, eu percebi outro dia que eu fui comprar um colchão no Hortobon e o o cara tá, tinha, tava com um, uma galera de cientista eu pensei, estranho isso, por quê? Ele falou, porque é cientificamente provado que nosso colchão é melhor. Então, é verdade, então é assim. Eu acho que isso me incomodou um pouco, porque quem é cientista sabe muito bem que o mundo da ciência é o mundo da dúvida. A gente dúvida o tempo todo, é o mundo da incerteza, nós não sabemos, o tesão da ciência é realmente... É, não saber, pensar que você sabe, e depois de dois dias conversando com um amigo, falando, não, mas não é assim. Esse mundo da, da dúvida, da, da, de tentar achar o caminho certo, eu acho o mais bonito. Então, é importante, eu acho, desligar, é, porque também é muito forte, eu acho, que para um menino de 15 anos, falar, assim, se você faz ciência, você vai, vai, vai ter o acesso à verdade, pode até assustar isso. Então, eu acho que é importante mostrar que a realidade... Primeiro, a realidade não é feita só de verdade, e a verdade ela não vem sempre só da ciência, a ciência também dá eh, coisas que não são só verdade. E verdade, não tem uma verdade, tem várias verdades. Um, isso é também no mesmo sentido, importante mostrar que o pensamento científico não é um pensamento exclusiva. Você pode gostar das artes, você pode gostar das, da música, você pode gostar do mar, da natureza, e ter um pensamento racional. Uh, e essas coisas que você pode até acreditar, tem exemplos muito de gente que acredita em Deus e são cientistas excelentes. Então, é importante também desfazer essa guerra antiga, que você é de um lado ou do outro. Eu acho que isso, num país como o Brasil, é fundamental é fundamental apresentar que, você, se você escolhe o caminho científico, você não vai descartar todas as outras formas de pensamento, pelo contrário, é só um jeito de ampliar teu seu teu, teu jeito de enxergar o mundo. Então, o Instituto Serrapideira, basicamente, é isso. Eu não vou entrar no detalhe de como a gente vai fazer tudo isso, porque eu acho que não é o lugar. Mas eu estou à disposição para responder às perguntas. Eu agradeço pela atenção.